Seja todos bem-vindos e hoje vamos falar sobre caramujo, caracóis, lesma e vamos falar um pouco mais sobre sulfato de cobre, algumas dicas de receita para eliminar caracóis, caramujo. Vou passar para vocês também mais essa dica: com duas colheres de sopa você vai parar de caçar caramujo, caracóis para sempre da sua horta. Para quem não me conhece, meu nome é Rogério. Gostou do conteúdo? Peço é já, se inscreva no canal, deixe um joinha, compartilhe com uma amiga aí que está com infestação de caramujo, caracói, lesma. E com essa receita vocês vão parar de catar caramujo na sua horta, eu te garanto isso aí. A maioria das receitas que a gente conhece é feito com rodelo de chuchu, isso com cerveja, você pega a cerveja, coloca um potinho, enterra a metade. Geralmente vai os, os caracóis, os caramujos, lesmas, cai lá dentro, você retira no outro dia. É, com um saco de estopa também, molha a cerveja. Eles entram tudo embaixo. Então você vai no outro dia e recolhe. Isca de fubá também. Eles vão. Algumas pessoas usam casca de ovo. Quebra a casca de ovo. O ovo quebra a casca. Coloca em volta de vaso, onde as lesmas estão passando. Então impede lesma passar também. Mas a minha dica não é essa hoje, gente. Fica comigo aí. Mas essa receita que eu vou passar para vocês, eu te garanto. Vamos parar de catar caramujo, caracóis, lesma para sempre nas nossas hortaliças. Vocês vão ficar mais de anos sem ver esses insetos nojento nas nossas hortas. E vamos, vamos passar a receita para vocês, senão vocês vão embora do vídeo. né? Fica no vídeo aí, gente. A gente vai precisar de 2 colheres de sopa de sulfato de cobre. Teria que ser a penta hidratado, que é o mais azulzinho. E é fácil de encontrar aí, em lojas agrícolas, você consegue comprar. Vamos fazer uma solução para 2 litros de sulfato de cobre. Vocês vão precisar dissolver o sulfato de cobre em meio litro de água, morna ou quente. Lembrando que a receita é para 2 litros de água. Vamos usar 2 colheres de sopa de sulfato de cobre. Lembrando gente, mexer sempre Mexer bem, usar sempre uma colher de pau ou um palito de pau. Balde tem que ser de plástico porque o metal é corrosivo com o contato com o sulfato de cobre. Colocar na PET ou um pulverizador, completar os 2 litros aí já está pronta a sua receita para acabar com o caramujo, caracóis para sempre. Muito importante, vamos precisar só de uma aplicação. Não se preocupe que. Tem muita gente que vai falar, ah, vai contaminar meu solo, vai contaminar minha nascente. Não vai contaminar, gente. É pouco. Você vai usar isso só onde está infectado de caracol, lesma. aí sulfato de cobre vai eliminar até os ovos. E não esquece, essa receita é indicada para quê? Para eliminar todos os ovos das, dos caracol, lesma, todos esses bichos nojentos aí. Então, a gente vai aplicar uma vez só. Lembrando, sulfato de cobre não é inseticida. Ele é nutriente e não é veneno, gente. Você pode ficar despreocupado. Claro, vai ter que usar uma quantidade menor. Até a planta precisa um pouco de sulfato de cobre. É bem pouco, mas precisa. Modo de usar. Vocês vão fazer o quê? Vocês vão passar em volta da planta ou hortaliças. Vocês vão passar no chão. Não é nas plantas. Vocês vão passar em volta... É... Tem um, tem um vaso, você passa no um vaso, parede, onde o, o caracol bateu nele, vai matar o caracol também. Entendeu? Não tem problema nenhum, não se preocupe, não é veneno. Bom, espero que todo mundo gostou do vídeo, chegou até o final do vídeo aí. Então aquela indicação, se inscreva no canal, deixa um joinha, compartilhe com um amigo que precisa de uma dica dessas de sulfato de cobre. E aí... Deixa no comentário, fala o que vocês acharam da receita aí pra mim. Beleza? Até outro dia, gente.